Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos acordados, estamos vendo, estamos comendo, estamos falando, estamos andando, estamos trabalhando. Coisas que muitas pessoas não, pode, não podem mais fazer. Mas estamos bem, graças a Deus. A palavra do Senhor tem um versículo que diz aqui, eis aqui o dia oportuno Se portanto se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos coração. Eis aqui o dia oportuno, é agora, é hoje. Eu estou dizendo isso porque nós temos tempo para tudo nessa vida. Aliás, não temos tempo para nada, né, praticamente, porque vivemos, vivemos numa corrida desenfreada, é algo que já está agendado daqui a dois dias, é algo que já está agendado o mês que vem, é algo que já está agendado o ano que vem, é isso, é a conta que tem que pagar hoje, é a conta que tem que pagar amanhã, é a conta que não foi paga ontem, é o parente que eu preciso visitar e não visitei, é a mãe que eu tenho que ver, nossa, faz tempo que eu não vejo minha mãe, já faz 15 dias, é, é o sobrinho, é o tio, é a tia, é... é o trabalho corrido e o corpo velho cansado, né, é uma geração cansada, não é só os velhos, os novos estão mais cansados do que os velhos, que os velhos ainda tem algum vigor alguma proteína do passado né os novos só estão nas nos lanches nos McDonald's nas Coca-Cola da vida mas é sobre o tempo que eu queria dizer algo bem rapidinho bem simples nós temos tempo para Deus puxa vida não li o um versículo hoje puxa vida não fui à igreja hoje Puxa vida, eu não parei para agradecer a Deus hoje. Puxa vida, eu não parei para fazer uma oração. Puxa vida, eu não parei para fazer uma visita espiritual para alguém que está lá perturbado, precisando. Será que nós estamos tendo um tempinho para Deus? Depois nós queremos que Deus tenha todo o tempo dEle para nós. A hora que nós falamos assim, Deus, a coisa está feia para o meu lado, a gente já quer que Ele nos atenda. Deus, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, a gente já quer que Deus entre com providência. Lá no nosso íntimo, nós queremos que Deus esteja à nossa disposição, que o tempo dEle seja para nos ajudar e abençoar. E é claro que Deus tem o prazer em abençoar e ajudar e Ele está disponível para nós. Tão disponível que Ele esvaziou o céu e veio para cá pessoalmente para no... morrer na cruz, para nos salvar. E além disso, ainda manda os anjos para cá direto. É tão te... tanto tempo que Deus tem para nós. A palavra diz assim que nunca se viu... Um Deus como esse que trabalha para aqueles que nele espera. Mas a pergunta não é sobre Deus, se Deus tem tempo para mim ou não. A pergunta é se eu tenho tempo para Deus. Se eu reservo um tempinho para Deus. e Depois, no último dia, não adianta querer... Ai, Deus, esqueci do Senhor a minha vida inteira, fui correria. É engraçado que muitas pessoas que a gente encontra, até adolescente, eu já falei, ah, você sumiu, não está mais congregando conosco? Ah, estou numa correria. É bom a gente desligar o motor às vezes, puxar o freio de mão e parar e achar um tempo para o Senhor. É um alerta né, para mim. Um alerta para ti, porque passa muito rápido, muito rápido, a nossa vida, os nossos dias passam muito rápido e quando chega no final dele, aí nós vemos que o nosso tempo foi mais para nós, muito mais para nós, muito mais para nossos problemas, nossos egos, nossos dilemas da vida e nada para Deus. Deus te abençoe e te guarde,